Oi, é então, esse vídeo aqui, eu não sei onde quando ele vai sair, se ele vai sair no próximo vídeo ou, ou sei lá, <risos> eu não sei terminar uma frase mais, cara, tô ficando um maluco da cabeça. Só que já tá postando isso daqui pra avisar o mundo que eu tenho uma textura de. Uma textura aqui tá quase pronta, não tá quase, tá pronta. Caralho. Briga generalizada. Obrigado, Deus. Quem é que vai focar quem aqui? Sei lá mano, eu queria também me desculpar logo de cara Senão não é vídeo da Zé Katsuki né Por não tá tendo vídeo, tá bom? Desculpa, eu não sou bom em ser organizado As coisas eu planejo me organizar porque Cada vez mais eu percebo que a organização é tudo nessa vida É, esse moleque é... O Murilo levou tudo na brincadeira Tá vendo, ele mandou um KkkkkK mesmo não morrido Se fosse um jogador comum de Minecraft já ia ter me xingado de 309 Ai, eu agradeço muito por vocês na minha vida Eu sei lá, tipo, por mais que eu goste Muito de vocês pra caralho mesmo Nunca realmente agradeço pelas coisas tipo, Eu nunca fiz um especial de 700 inscritos 600 inscritos Então sei lá, mano Obrigado por vocês estarem Presentes aqui nesse canal Eu amo o canal, cara. cara, por mais que eu não poste muito Eu amo esse canal pra caralho Eu mais o canal do que o jogo Cara, tipo, ter um canal e uma fanbase da hora É um bagulho que não tem preço É um bagulho que não tem como agradecer Homem-Aranha Esse mapa não é da ranked do Skyward da Hypixel? Eu sei lá, tipo, me desculpa Por não trazer vídeo E quando eu trago são vídeos muito pela metade E que não são, tipo, sei lá Não é comparável com o tempo que eu demoro pra fazer um vídeo <risos> oh, não rapaziada Vamos fazer uma gameplay do Skyward da Hypixel? Sei que eu odeio esse servidor Enfim, obrigado Só obrigado mesmo Os setinhos inscritos É não 700, porque eu ainda não tô no 700 Mas, tipo, eu não sei Obrigado por tudo, pelo canal, pelo... Que mano, tipo, por mais que o, eu... Por mais que seja eu que esteja postando os vídeos Se não fosse vocês, eu não postaria esses vídeos Tipo, tá ligado? Por mais que o canal seja meu, vocês... É tipo assim, um canal de vocês tipo, Sei lá, seria um puta desrespeito se eu parasse de postar do nada Ou se eu parasse com o canal Mesmo vocês tendo me carregado até aqui, tá ligado? Ó, ah, mano, vocês são a motivação pra eu jogar nesse jogo ainda porque eu não sinto mais vontade de jogar esse jogo Não quero mais jogar esse jogo Só, aliás, quero sim, vai Às vezes da hora, mas tipo, sei lá, mano Não tenho vontade de jogar Skywars, Bad Wars, essas paradas Mas eu tô aqui Se não fosse vocês, eu estaria bem mais longe do meu sonho De querer ser um criador de conteúdo Eu só sou muito mais orgulhoso por esse canal Do que por várias outras coisas na minha vida Sei lá, mano, tenho mais orgulho desse canal Do que eu tenho orgulho por mim mesmo Que é bem louco pra parar pra pensar Eu amo vocês Até mais Caralho, que porra é essa, velho? Que porra é essa, parça? Que porra é essa, parça? Não dá pra encostar no moleque. Não dá! Mano! O moleque tá... Ele tá... Ah! Que porra é essa? Eu nunca vi isso, mano. Mano! Mano! Não dá pra... Não dá pra ir lá no moleque, velho. Parça! O design tá muito irritado, velho. Tá nunca foi bom assim, velho. I still don't have what it takes. I must train harder.